E aí, gente, tudo bem? Ó, antes de continuar aqui a, é, a desenvolver o cenário, né? Colocar as janelas e tudo mais, eu preciso fazer um ajuste, tá bom? É, aquilo que eu tinha falado, né? Trabalhar sem ter um planejamento ou sem ter um concept não é algo legal. Então, é, só para que vocês percebam aqui, ó, vou colocar essa luz rapidinho aqui. Lembrando que eu não vou explicar ainda sobre as luzes Só para que vocês percebam uh, o errinho que tem que ser consertado No caso, ajustado Olha só Vou dar um Play From Here aqui E aí Vocês percebem que o cenário está minúsculo Em relação ao personagem Tá bom? Isso precisa ser ajustado Tá? Ah... Uh é isso, ó, se eu apertar o F11 uh, a tela aqui onde está, é, onde eu estou conseguindo rodar o jogo vai ficar ó, cheia, tela cheia ok, Aqui ah, que legal, então vamos ter que ajustar aqui o cenário eu vou apagar essa luz, por enquanto ela não me interessa eu vou colocar aqui a grade em 100, tá bom? Lembrando que as paredes ela tem uh, tem 200, 200, metros. O personagem ele deve ter uns 190 metro e por aí. E agora eu preciso ajustar isso aqui. Uh, vou aqui em Edit Geometry. Só basta eu clicar nele, ó, tá vendo? seleciono todas as vestes e o que acontece as paredes elas já tem 2 metros né 200 centímetros eu coloquei a grade em 100 então eu vou ah, é, arrasto para cá no eixo Z e agora ela tem, ela tem as paredes têm 300 metros tá bom eu vou deixar todas com 350 acredito que já é um bom valor tá bom? 35 metros e meio e agora se eu testar novamente o cenário já vai estar tá melhor play from here aperto F11 para expandir a tela e aí olha só já ficou muito bom vamos adicionar portas lembrando é sempre importante você salvar o seu projeto, então, vamos salvar a alteração que eu fiz, tá? Ah, eu salvei no, na aula passada e coloquei o nome de projeto. E ah, ele já te diz aqui ó, embaixo, diz aqui o nível projeto, que é o nome que eu coloquei, tá bom? Então é só vocês salvarem aí. Beleza prosseguindo vamos adicionar aqui uma porta para isso eu vou aqui em bsp uh, vou colocar aqui ó, em subtrativo deixar os pincéis no modo subtrativo clica aqui tá e arrasta o box aqui nessa vista eu ajusto né eles uh, o que vai ser minha porta em relação ao chão antes disso deixa eu definir aqui os valores para a porta Uh, bom, deixa eu ver vou colocar aqui no eixo y colocar aqui 160 160, aqui eu vou colocar em 10 vou colocar aqui no eixo y 10 tá bom vocês entenderam o que eu fiz? olha só, a lógica que eu usei para quem não entendeu a espessura da parede é 10 tá bom a ah, o box quando você arrasta porque para o cenário ah, automaticamente o pivote tá? e vai ficar no exatamente no centro desse quadrado tá certo então eu coloquei aqui a grade 5 porque ele estava aqui ó tá certo o box estava ah, exatamente aqui no centro é emendado aqui com a a, da, a edge da, da parede então usei a lógica tá certo coloquei 10 para a espessura da porta porque a, a parede também tem 10 de espessura e utilizando mais uma vez a lógica para ficar bem claro para vocês esse brush aqui ele é, é um brush subtrativo se ele ficar por dentro da parede então não vai haver uma passagem por aqui é interessante que ele fique por fora né passando do, do brush aditivo ou exatamente como está aqui ó tá certo por cima da deste brush aqui ah, continuando deixa eu dar um f aqui para aproximar e agora eu vou ajustar aqui aí perfeito vou dar um teste mais uma vez eu apaguei a luz, então se você apertar o F1 e se não, e se não houver problema para você, você conseguir interpretar o cenário, você vai ver ó, o mesmo em wireframe, tá bom? E aqui eu percebo que a porta está muito baixinha, então eu preciso aumentar um pouco mais, tá bom? Como eu já ajustei a porta junto com o chão, e para não perder tanto tempo, eu vou utilizar aqui. Uh, o edit geometry mais uma vez no caso essa porta ela já tem 200 metros é, 2 metros tá? de tamanho de altura e aí para não ter mais trabalho só preciso uh, é, arrastar essa parte aqui superior então venho aqui em modo habilito a edição de geometria seleciono essas vértices e aí eu arrasto para ter uma precisão melhor eu vou colocar isso aqui em 50 tá eu já sei que a altura da minha porta tem uh, no caso a passagem né tem dois metros então dois metros e meio acredito que já vai ficar muito bom uh, vou baixar aqui a grade para 10 tá e vou aumentar mais um pouco aí então agora a minha porta ficou com um total de dois metros e sessenta centímetros Agora eu vou testar mais uma vez, reproduzir Clico no F1 para habilitar o um modo de wireframe E aí ó, ficou muito bom Olha só Vou deixar assim mesmo Eu vou aumentar um pouco mais essa sala aqui ó Então, mais uma vez eu estou com a edição de geometria habilitada Eu vou selecionar isso aqui e agora seleciono esses dois aqui, no caso seleciono essa parte, vou colocar aqui a grade em 100, e aí eu puxo tudo, tá certo? E aqui, seleciono esses dois, mais uma vez, seleciono essas vértices aqui, e puxo aqui, tá bom? E agora eu vou dar mais um teste, só que dessa vez eu vou adicionar uma luz para ficar mais claro pra vocês, né, mais visível. As edições. E até pra mim, né? Também. Play for here. Claro que não vai, não vou perceber em todos os locais. Porque a luz não está ajustada. Mas aí eu percebo que... Já está muito legal aqui, ó. Tá bom? Ok. Então eu vou prosseguir. Fazendo mais algumas alterações aqui. No cenário. Eu vou pegar essa porta aqui, ó. Que eu já tinha feito. Vou copiar ela. Eu posso dar um Ctrl+C, C e CTRL V e arrastar Ou eu posso uh, simplesmente fazer uma cópia né? Pressionando o ALT e arrastando para a direção que eu quero Aí já atualiza em tempo real tá bom? E agora eu só vou ajustar um pouco mais vou Colocar aqui a grade de 5, 50 Vou trazer essa luz aqui para cá Só para visualizar esse cenário E play from here Ok, a porta eu vou aumentar um pouco mais, então eu vou colocar aqui a grade em 10 e vou subir 20. Aí, isso, 20. Mais um teste. Aí, apertar F11 para ficar melhor. Visualização é, tá muito bom. É, ajustar aqui no eixo x então aí ficou muito bom isso aqui eu vou ajustar também essa porta aqui e vou ajustar também aqui no z aí vou fazer uma cópia desta pra cá e vou fazer uma cópia dessa aqui pra cá aí, perfeito muito bom então eu já tenho aqui as portas, tá? agora eu posso caminhar por todo o cenário eu vou fazer também umas janelas aqui, ó, vou colocar umas janelas aqui, então eu já tenho um molde aqui, ó Fazer uma cópia, tá bom? E trazer pra cá, olha só, eu estou com a edição de geometria ativa, então seleciono as vértices de baixo, vou colocar numa grade maior, 50, e aí eu coloco mais ou menos aqui, posiciono mais ou menos aqui, Coloca aqui na grade 5, e ajuste em relação ao a porta aqui ó ficar justinho com a porta muito bom ok agora eu vou pegar aqui janela é bem espaçosa aí então vocês percebem que é bem simples né desenvolver um cenário a partir de brushes e basicamente é isso a próxima aula continuo ok valeu e até mais